E se ele aguenta o ruim é que na real aqui a diferença, a diferença foi a placa de vídeo cara. se tivesse uma da, da, das 30, 90, dessas parrudas, eu acho que aumentava pra caramba o FPS véio. ele claramente, é mas também ele tá, em, ele, ele tá em acesso antecipado ele vai ser otimizado Chuzinho. ainda É. Luta com Batei em demônio Nossa, mano Eu abaixei os gráficos aqui no no mínimo Uns negócios aqui Notebook ficou papelão, velho Ficou papelão Caralho O cara caiu na água Ué, caiu na água O que? Meu L aqui eu tô no L ainda. Nossa, a tatuagem do cara toda borrada cara, meu. para de ser burro, mano. Ficar debaixo do helicóptero. O que o helicóptero? Ué. Hidro, rapaz. Aê, porra. Cavalo agora E esse cara é de jaqueta cromada, hein? É. Uhum. Olha o revólver e depois deu a coronhada Filha da mãe, Então, mano. isso aí eu não entendi não, pô Deixa eu diminuir um pouco o áudio mano. eu vou montar o parça. O que eu achei da hora foi desse carinha surdo aí. Você consegue dar os comandos para ele fazer os negócios. Ah não, fala não. O moleque tá todo. todo afogado aqui, pô. Todo fodido, cara. Mano, pegou o kit médico. siga É um carinha só? Pra todo mundo? <risos> é. Pô, depois vê, mano, como é que. dá os bagulho pra ele, mano. Como assim? É, como você entrega, tipo, ele tá com fome, dá comida pra ele, tá ah. Tem a opção aí, vê se você consegue aí. Deixa eu ver. É, entregar algo pra ele, alguma Siga-me, pegue, pegue o item. Aqui, ó, pegue o item, não é? Então, vê aí. Pegue o item. Ah, aqui, ó, aí fica tipo uma, uma mochilinha, que eu acho então, que eu, que eu, é que que eu consigo... Então, mas daí aqui ó, ele abre, ele abre tipo uma, uma. Tipo um inventário só que menor. Aí acho que é uma aba que eu consigo colocar loot pra ele. Quer ver? Ó, pra aí. ó Abre inventário. Não, essa é a questão. Como é que coloca o, o, tipo, um, o loot pra ele pegar? Então, deve ser em algum desses cantos aqui. E aí, agora eu não sei qual que é. Olha isso aqui ó. Isso aqui, ah, ó. é isso aqui ó. Olha esse. Olha aqui atrás aqui. Liga isso aqui. Ah, não é ele, pô. Eu é. quero um bicho, caralho. Ah, porque, ó, ó os corpos aqui, ó. Se ele tá, ele tá pra seguir? Tá, tá. Siga, meu. Ah, e ele já fica setado no meu caderninho aqui também, ó. Que ele tá seguindo. Deixa eu tinha um pouco o seu Ó, tem que pegar. Nossa, tinha é uma granada. Eita. Munição e tudo, cara. Eu peguei, eu acho. Ixi, eu não consigo. Qual o corpo. Poxa, Poxa, tá com a caveira na lagou. cara. mano. Não. Então, eu ia falar aqui, o cara levou uma tourada no rabo. Isso, esse negócio fica pra você também? Tipo um circulozinho no chão, marcando? Como é que tira esse negócio? Quê? É tipo um tá circulozinho. Como se fosse uma tá setinha falando? apontando pro chão e um círculo branco no chão, assim, ó, de acordo com o que você olha. É ah, tá tirei. Ah, ah, na época toca com a granada. Você tá falando no rádio, Zé Alô! Como, e... é que, como é que tira esse rádio daqui? Clica no inventário e pega outra coisa. Não, mas tem, que, tem como tirar, eu acho. Hã? tá me ouvindo no rádio? Eu tô, cara. Mata tá alto pra caramba, velho. Meu <risos> Ah, tem um. Pera aí, tem um. Ah, achei. É T, é T, a T. Aí. É o T. Aê. Caramba, o negócio é o áudio estouradaço, velho. <risos> Pera aí, tem como abaixar isso aí? Acho que é o. O lugar não Poguiano é montar uma base, hein, mano. Perfil padrão. Prazer, contagem, contagem Contagem de voz. Ah, cara. aqui, ó. Ali, eu fala no. O mapa? Fala no rádio de novo pra ver. Uh -huh. Uh -huh. Ai, caralho. Tira, tira, tira, tira. Porra! Uh, alto pra caramba, velho. Deixa sem, deixa sem, nós tá jogando em calma mesmo tá ah, doido, pô. Esse cara vai ter que mudar algumas coisinhas. Tá, o T. O T o Não, pra tirar. Aí. Pô, oh, vamos seguir nas trilhas, mano. Cadê ele? Tem que esperar. Tem que esperar o, o lerdão vem? aqui, ó. que ele vem? Pegando já umas plantinhas aqui, já, ó. Tô seguindo a trilha aqui, mano. Ah, ele joga no chão, a pedra? Ah, ele joga. Tem como ele você botar ele pra trabalhar pra você, hein, mano? Uhum, tô ligado. Eu vi trailers, trailer, spoiler, todas. Ah, esse spoiler aí é bom. O cara já entra sabendo fazer algumas coisas. O ruim é spoiler da, da, da história. É. Os cara pelo menos não soltaram spoiler da história. Será que a é continuação do primeiro? Cara, eu não sei não. Maraca, eu... Não, falaram que parece que é a mesma. Parece que é a mesma floresta, a mesma ilha. Hum. Oh, ah, peraí. Deixa eu ver, tem como craftar alguma coisa? Pera aí, ele, ele. Ah! Ele... Eu consigo clicar em você? É isso aí, aí ó. Então, é esse, esse inventário aí que aparece pra ele. Não, sim, mas deixa eu ver. É, pegue item de... Então, é o mesmo inventário, ó. Ó, pra você ver, ó. Mas não aparece nada quando é com ele. Será que... Tá limpo? Agora clica em mim pra você ver. Aparece, aparece uns baguizinhos. Adicione ver. itens na esteira para, para abrir ou combiná-los. Ok. Adiciona item na esteira. Tá. Tá um tutorialzinho aqui, peraí. Ah, aqui, ó. É o o guia. Aqui é onde crafita os negócios. Ah, tá. Entendeu. Você quer que gera? Eita, pega! Tem uns bichos aí em cima, hein. Olha! olha o tamanho daquilo ali. Ele tá com o bagulho na mão. Ixi, Maria, me viu um. Olha no que sua porra. Fudeu. ele apontando o dedo. Pega o machado, pô. Barraca, abrigo. Ó, subiu na árvore. Tá bem, não. Poxa, como é que eu saio daqui? Que isso, mano? O cara tá com motor. Mano, olha que bizarro, viado. Eu vi isso aí, eu vi. Mano, porque ah, como, é tá eu eu como é que eu saio dessa tela aqui, velho What? Ah, do. do caderninho aqui. Não consigo sair, pô. Eu só é só trocando. B, B. Ah, quem passou? Mano, que bicho feio. Tá. mano. Agora cadê o GPS? O GPS é o M. Aqui. Pô, vamos matar esse gigante aí, mano? Não, mas não tem coisa. Machado, mano, tá, tá cheio de bicho aí. Não mata, não, não mata, ele não. Não tá... tem machado, não? Eu, eu tentei, não dá certo. Eu tomei só uma. Eu tomei só uma. Tomei só uma. É, é insta-kill ele é insta-kill. Vou dar uma e sai correndo, ele vem atrás? Cara, não dá. Eu tentei dar uma nele, ele não deu, não. Ele se protege, né? Yes. Vamos dar a volta aqui, ó, por baixo. Nossa, que da hora, mano, pra colher árvore, velho. Vou dar a volta e ir lá no... no... no... no... no... Nossa, que da hora, pô. Ó, oh, tem um bicho preso aqui, ó. Não, Deixa. Como é que coloca isso aqui? Eu consegui vir aqui, hein? Tá, esse aqui coloca no chão. Eles vieram atrás, não? Não, ah, tem como quebrar. Bastante. Olha o motor que ele tá. Nossa, viado. Se desse pra pegar, dá uma motorzada. Já tá anoitecendo. mano. Ó, tem corda, tem bastante loot aqui, hein, mano. Caralho, tá cheio de bicho aqui, pô. Bora. Deixa eu dar uma nela pra ver. Estamos na cabeça. Puxa, boca, ela que... correu! Ah, não, volta aqui. tô fodido. Vou te salvar, não. Não sei o que ela quer fazer comigo. Pô. Volta aqui, fia. Ai! Caralho, eles protegem a outra, velho. Eu matei uma aqui, ó. Caralho, tem que pegar. What? Caralho, eu peguei nas costas. Hum, tomei só uma. Foi de insta? Foi. Nossa. Eu to bem na minha cabeça, mano. O bichão do meu corpo, ai. O bichão, o bichão. O bichão chegou. Eu não consigo correr. Eu não consigo. Ah, acho que tem estamina. Fudeu. Tem, pô. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Eu não consegui correr, cara. O cara conseguisse se levantar, mano. Levanto, não, me não, levanta ele... Não, eu acho que dá. Eu acho que dá, peraí. É que eu tô correndo aqui. Não, fala falo o parceiro, pô. Ah, ele. Eu acho que tem como andar. Vem, vem, Foi? vem. Vem, vem, vem. Sai, sai, sai. Fudeu. Eu desci. Caramba, vou, bora vazar daqui, pô. Cadê Se o GPS? Na mod, corre mais rápido, tá? Como é que tira? Ah tá, G. Bora. Tem... Como é que abre o mapa? Não dá? Ó, tem É. Aqui, ó. Mapa Chicaria. é M. Corre, corre, Alfa. Não para. Tem outro aqui, eu tô vendo, tô vendo. Mas cadê tu? Meu Deus, ele tá vindo atrás ainda. Vem pra cá, pô, desce pra cá, pô. Atravessa a água. É o. Caramba. É o M. O M, o mapa. Será que o M tá mano? Tá rodando. Nossa, você tem que abrir o um inventário. Aí você tem, tem que. Você tem, bolsa, que né? é, você tem que equipar o. o GPS. Aí você consegue ah, abrir. É o, inventário? é o I. É que você tem que trocar na configuração lá, né? eu botei no tab. Olha esse terreno, mano. Ó, oh, prainha. Mas fica longe, mano. Pera aí, eu acho que, tem, acho que tem alguma coisa pra fazer aqui, não tem não? Deixa eu ver. Ó, tem, aí, tem isso, um. Ó, ó, a gente tá no. Ó, tem um Z aqui, ó. Quem tá no que nesse Z aqui. Quem tá vindo aqui é bicho? Pera aí, Z é você? Ah, é você. E aquele outro Z ali? O que, que é aquele Z? Ah, é o, é o parceiro. Mas como é que chama ele? Ele tá vindo, pô, não tá não? Tá não, ele tá parado lá. Oh, escutou? Escutou? Aqui, ó, escutou? Escutou? Tá comigo aqui, Olha ah, o é bicho gritando aí, pô. Tá de quatro pelado, olha. Ele não anda em pé, não. Como é que equipa o último item? Não tem como. Olha aí, ó. Olha. Não tem como. Olha aí, ó. vou matar. Já foi, já. Ou se você ah. acertar certeiro na cabeça, corta a cabeça. A cabecinha, a cabecinha, ó. Será que dá pra assustar os outros com isso aqui? Mano, Aí, Olha, olha aqui. Na mão, mano. Olha eu aqui, olha aqui. Ele aqui. Isso. <risos> é fora. Será é que dá pra usar isso aqui? Isso aqui joga fora? Eu não entendi é, isso aqui. Mas ele não fica, ele some? Ih, ele some. Ele fica no chão, não fica não? Não. Mano, olha esse terreno interessante, mano. Ah, peguei pedra. É, ele, ele some, cara. Aí. Jogar ele aqui no lago pra ver. Ó, se outro que... bicho correndo. Ah, que é ele aqui, não é? Ele, não é ele não, ó. O cois não era ele não. Tem não, tem ah, mais. Ah, aqui é ele aqui, ó. Anda em um monte. Não, o carinha? Não, é o Zeus. É o Zeus aquele ali, pô. Oxe, o Zeus conseguiu entrar? É, é. É o Zeus lá, ó, aquele Z lá. Ele não consegue sair do lugar, pô. Vai nessa aqui, não, vai. Meu Deus, pô. Por isso que eu até achei estranho, eu tenho 2Z. Tá jogando com 10 FPS, cara aí. 30? Eu vou, eu, vou mandar ele, eu vou mandar ele coletar algumas coisinhas pra nós, então. Bora. Acho tudo no mínimo. Obtenha galhos. E... Não, não, não, agora não. É, pede pra ele seguir, vamos montar uma base, ele ajuda nós faz rapidão, pô. Nós quatro. Aqui, ó, vamos procurar um terreno aqui pra cima. Siga-me. Vem, siga aí, tio. Tá vendo? Aí, siga Bora. Oh, mano, Bora. Ó, hora a animação de comer, mano. Tá com é, quantos FPS aí, pega... Zus? As... Hã? 30? 30? Ah, mas tá é bom. Tá jogável. Ah, dá você... pra jogar, cara. É, não, 30 é um, é um FPS de console, pô. É ps 4 não passa de 30. Minha, né? Tem. Tem Ó o bichinho, o bichinho O bichinho tá mais rápido que os seus os carinha aqui já, ah, vai já, acabou. já vai coletando os negócios do chão madeirinha Tem muita frutinha azul aqui, mano O bagulho é montar a base... Ih, tá sem uma trilha aqui, hein Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tenho placa de Tem circuito aí. Eu tenho munição de arma de atordoamento eu tenho um monte de remédio aqui. Uma faquinha. Não tem como, tipo, fazer um atalho tem pra esses itens aqui. Frescura. Eu tenho que abrir o infetário toda vez pra. pra pegar o item. Uma pedra. Eu um cascalinho, pedra. Opa, achei um terreno top, hein? Ah, eu tenho um framboês aqui, ó. Vou comer isso aqui, vamos ver. Vou limpar esse terreno aqui. Nossa, que aqui. da hora, ele joga na. Ele joga que nem, tipo. Caramba, dá pra cortar o mato tudo, mano Montar a base aqui, hein Olha, Zeus é. Será que dá dano? Tem... Hum... Será que tem dano aqui? Nossa, olha o Zeus Olha como é que é Ó, esse aqui é como é, piso básico. Será que tem peso? Acho que não tem peso o boneco, né? Ainda bem, né? Porque senão... Não, vou fazer um barraquinho primeiro. Cadê esse aqui, ó? Bora. Bora meter macho? mais espaçozinho aberto. Tem muito bagulho de frutinha, Cogumelo. Bagacinho. É o okay. quê? É no caderninho que faz as plantas, né? Aí no... Eita, olha o bicho aqui, ó. Nossa, mas a, a qualidade do... Peraí, eu, te, eu tenho que trocar isso aqui, pô. Tem que ver a qualidade, senão as letras você não consegue ler, não. Mas a qualidade do quê? Textura? Embaçado. Bora derrubar as árvores aí. Resolução de textura, quarto. Ah, é resolução da textura. Total. É a da textura que deixa feio o bagulho. Aí, agora foi, ó. Deixa eu ver quantos troncos. Cadê ele? Cadê o... o Zé aqui, ó. Pode fazer, Taoba, ó. Ele dropa no chão. Siga-me. mira bem no meio, ó. Não, não, não, não. Siga-me não. Aí, ó. Ligou aí, Zil? Ó o bicho aí, pô. Ei, tio. O que você tá olhando minha base? O que você tá olhando minha base? Hum? Quebrar esses bagulho no chão Só na minha base O carinha tá com todo, todo medroso aqui Obtenha Tronco e solte aqui Aí eu vou, falar, vou mandar ele trazer tronco Aqui Tem ferramenta? Será que tem ferramenta? Será que ele consegue pegar tronco? do chão? Acho que ele pega do chão, né? Ah, aqui, ele pega do chão, ó. Não, ele derruba também, se eu não me engano. Mas acho tá que ele piga. tem que ter a ferramenta, né? Caramba. Ah, ele tá apontando, aqui da hora. Ele aponta ah. pra, pra, pra treta aqui, ó. Que foda, velho. Tá, pega. <risos> Caramba, que da hora. medeira da peste, a tá nem fazendo força, pô. Nossa, agora que eu vi minha vida, mano. Deixa eu tomar o remédio aqui pra aumentar minha vida. Aê. Poxa, ele é abaixa. Tá? Ele abaixa é a vida? É? Qual Não, que mas é começa Começa pouca vida já, né? Já começou a pouca vida. Ah, nossa, eu tava. eu, eu tava baixinho, velho. Será que dá na Acho que dá na cabeça isso aí, né? Se ficar na, no meio. Toma ah. dano. Ó, se liga, Deus. Você fazer tal, ó. Você dropa o bagulho no, aqui. Aí, se você mirar na tábua, você vai ver que vai ter uma linha vermelha no meio. É bem no meio, aí. assim, ó. Você mira bem no meio e dá... É. E dá... Onde? Já falar o bicho ali daqui. Deixa essas tábua aqui de lado que não vai precisar usar. Pô, tá muito louco a construção hein, mano. Tá ah, da hora. Eles... Tá Eles melhoraram do outro, né? Tá bem mais... Mais fácil. Depende, ó, a fogueira, se liga como é que você faz a fogueira, ó, tem que pegar um galho, se liga aí, Zé. você pega um galho na mão. Nossa, mas vai tronco, hein? Aí ah, você mira no é louco, chão véio. e clica no, de atirar. ó, ele vai quebrando. Ó, ó o tom de tronco que <risos> o cara tá, Cabe, tá trazendo, <risos> ele tá trazendo o é... tronco. Você já pegou algum no chão? Eu peguei vários. É, clica Não, tab. Aí. E você só, só, só empurra a setinha ó, Tudo pra direita, aí você vai ver os galhos lá na direita Aí você clica no botão esquerdo No galho No tab não, é i né, que é o inventário Aí você arrasta O, o mouse lá pra direita Se não quiser clicar em nada, só Puxar o mouse pra direita você vai ver os galhos aí como você vai aqui? Com o assim? botão esquerdo em cima de um galho Ah, olha que da aí hora beleza. Olha que da hora, você pega o cotoquinho aí, aí... Ele faz um monte de negocinho isso, isso, isso. Pô, oh, esse escotoco aqui, será que tem como usar? Acho que não tem como usar, né? Por que que eu segui? Clica aqui? L, clica L, vocês. L, ué, o... o isqueiro é elétrico. De plasma. Olha aí, ele tá derrubando as árvores, cara. E aí, ó o também. Esse cara é player? Não sei não. não se é... Ele é... é o bot. Ele é o um bot. É. E ele é surdo. Você tem que chegar nele e pegar um papelzinho e escrever. É, cara aí. Você clica nele pra você ver, ó. Ele perdeu a audição. Clica é um nele ali pra você aí. ver. Ah, não, o L se você tira a coisa de novo, Zeus. Os... Pô, confundo direto, mano. Ele anda que nem um é. bote, cara. É, parece um bicho. Ó, oh, mano, dá pra sentir a gente mata desmata tudo, corta tudo, mano. Sim. Ó, oh, esses do chão também, ó. Oh. Ó, oh, esse cotoquinho aqui não tem como pegar? Qual? Esse aqui não tem como pegar. Dá, mãe. Será que tá bugado isso aqui? Ó, oh, bora construir rapidão essa base aqui pra nós. É tá pegando fogo, bicho. <risos> Caralho, ele pega te Ó o bichão, ó, olha como é que forma. Tá fazer uma vila aqui, hein? O ele tá cortando na árvore aqui. Tô ajudando você, fi. Relaxa. Olha a carinha dele, ó, de feliz, ó. Bora, fi. bora. Isso aí. Bora, bora, bora. Deixa eu deixar você formar. Me derrubou. Nossa, os Zeus tomou na cabeça. Os Zeus tomou na cabeça. Me deu dano? Não, acho não. Caralho, velho. Aqui protege. Ah, o botão direito protege. Olha ah, o estralo. Estralinho da árvore caindo. Ué. Ah. ah! Ah! tá, ele quebra sozinho pra colocar embaixo, né? Interessante, interessante. Pera aí, será que é porque você, você clica duas 12, 12 vezes ele quebra? Quebra o quê? Quer ver? Você aperta duas vezes o E pra você ver. Você fala na casa? Não, é porque agora tá na parte do chão, pô. Ah, então ele, ah, ele, tá, ele, tá, por ele vai ah, tá por ordem. Ah, ele tá por ordem. Ó, o carinha. Oh. Esse barulho de água é o quê? Tem água por aí. Olha, é, parece de balde, mano. Tá <risos> escutando. Vou não, eu vou atrás de Não, eu tô escutando lá pra baixo? Não é lá pra baixo? Tá direita. Esse eu não tô escutando, não. É o bicho, é? é tá te chamando pra morte aí. Filha da mãe, mano. Mas aí, vai 50 mil árvores aqui, pô. Aqui, seus, ó. Aqui, seus, ó. Ó, ó o carinha aqui, o tanto de tronco que ele já trouxe. <risos> tá doido, pô. Bote, foi Falta 14. Ó, tem carinha aqui. Carinha aqui, carinha aqui, hein? Tem os papacu aí. Isso tá aí não arruma nada não, pô. Meio broso. Curioso. Vem ver a construção aqui do bagulho. Pô, o que, é que tá precisando aqui? Esse tronco aqui não quebra? Acho que não. Não. Hum. Mano, que barulho é esse, mano? De balde. Aonde, pô? Mano, tá escutando não. De água. Ó. Oh. Sem truc, truc, truc. É os troncos. Não, pô, tô fazendo um barulho de água assim, Zil. Eu escutei, é ali pra frente ali, Não, eu tô escutando tipo uma cachoeirinha caindo. É. É lá aqui pra baixo. Olha aqui. Mano, tá cheio de bicho aqui. Ah não, nossa! Parece um sapo, Meu, mano. eu dei no. Mano, eu dei no bote velho. Nossa, eu dei uma Me... só uma nele. Ele tava agachado, velho Corre não, volta aqui! Meu, ele correu! Ele tá correndo! Nossa, você agrediu ele, pô! Volta aqui, tio! Me. Tá bem, não? Bora, meu filho! Ah. Ele tá aí, ele tá aí, ele voltou? Não não, tô. Meu Deus, só uma nele, o bicho. Vai cair do lado da base. O pai tem uns barulhos meio estranhos aqui, viu? Os bichinhos já tá. O papacu já tá meio doido aqui já, hein? Manta cheio de papacu, manta cheio de papacu aqui em volta, velho. em volta da base aí, ó. Ué, só de outros caras nele não deu, deu dano. Ué. Olha, quase morri, mano. Será que não foi eu que acertei você? Não sei, super tipo de vida pra caralho. Ai, caralho. Não, não, não, não. Eles acertam, eles acertam. Ó a manhãzinha aqui. Meu, o, o, o, o 3D. É o 3D, é 3D. Olha. É que é a aqui? Ela gostou de mim, hein. Tá vindo direto pra mim, ó. Olha o Bahia tomando uma... Eita porra. Como é que tira o da mão? O que foi, Fia? G. Rapaz, tá dando medo isso aqui. Não, o foda cadê o... o carinha, pô. O carinha correu vazado, pô. Me não, pior que eu não matei. Não, eu, eu, eu tipo, eu dei uma nele, ele caiu. Aí eu levantei ele e ele saiu correndo. Pô, que ele rota aí, ficou triste. Ele só tomar uma manchadada, pô. Desumilde, né, mano? Poxa, não entendi isso aqui não. Ué? Ah. E isso aqui não. Não dá pra colocar. Ai, é. Agora é só tronco grande. Nossa, eu já não tô vendo é nada, pô. Também não, pelo fogueira. Tá o breu aqui, pô. Eu tô vendo de boa ainda. Não, tá claro, mas tipo, tá escuro pra caralho ó o bicho também. Aí. Ó. Ah não, ele voltou. Ele lá, ó. Cadê? Lá atrás lá. Pô, ah, tá atrás dos Zeus, é o Zeus aqui. Tá quase hein? Tá formando, hein? Caralho, pô. O cara saiu correndo, mano. Eu peguei lona. Peguei. Vamos dormir, ó. Cheguei. Tem que soltar isso bem aonde aqui opa eita dropou o FPS aqui agora hein bora 62 Dormia. uma cabaninha né? bater uma soneca par chega aí Zeus tem que clicar e... Z aqui sem bravo salvo olha Zeus Zeus tá paradinho na fogueira ali ó Chega, chega aí Zeus Clicar Z aqui no... No bagulho aqui. Pra casa? Não, aqui atrás. Isso. Aqui atrás. Na cabana aqui. Clicar o quê? Z. Z. Segura Z. Vai logo os bichos tá vindo, pô. Vamos, pô. Ah, soltando segura cabana, Z, aí. pô. Aí, foi. Olha. Peraí que eu vou... Eu vou caçar o carinha aqui, pô. Não é possível, ele, ele, deve ter, ele deve estar aqui agachado em algum canto aqui. Com medo. Só matou, carinha. Pior que eu não matei não, pô. Um barulho de. Eu vi ele correndo lá pra frente lá. É, né? Ele correu pra cá, ó. É desesperado, era... De... Era, o cara correu de medo, pô. Começaram aqui e não terminaram. Mano, eu tô escutando alguém assoprando aqui, pô. Que porra é essa? Só que é eu? Ah não, é meu boneco. Ah tá. Olha o vento, olha o vento. Eita, porra. Olha. Chuva. Agora o Zeus se lascou. Nossa, é olha. o chuvaral. Nossa, o Papacou correndo ali. Agora ficou no papel, hein. Nice, Agora é fatal pra quem... Aqui, ele aqui, ó. Ah, ele voltou, pô. Bora, filho. Sair, Não, um bora, bora. Segura, segura. É eu? Tá jogando corpo em mim? cara. <risos> Seu <risos> cadáver. Cadê o tronco? Aqui, ó. Ah, ele voltou, fi Caramba, não termina nunca essa base, pô. Ah, tá pior que Rust isso aqui, pô. É, ah, tô tá, com a tábua aqui, não vai? A aqui a metade, já Ele tá porta. quebrando a metade aqui e botando não sei onde, velho. Ah, é o teto, né? É, é, o teto, ó. Tá fazendo metadinha. <risos> então, imagina fazer um... Fazer uma... É, uma, caramba, Shining uma Shining Wall aí. Meter uma Shining Wall aí, Zé. Vai daí, é um vagabundo. Um, Achei uma estamina diminuiu. Põe tá um. não, não é não? A verdade tem que comer, né, mano? Meu boneco tá com sede e tá com fome, velho. Ué? Eita grama. Toma. Agora você morre. era. Babosa. Eu comi babosa. Não tem que achar comida, velho. Dá dano? Tá, tá morrendo. Dá dano isso tá aqui? Não, dá dano! Ah, dá. Caralho! É, foi daí que eu tomei dano então, pô. Pronto, já era. Bora, meu parceiro. Olha! Que uma mansão, é. Tá bem tá nem eu dentro. Aí, como é que abre a porta? Vem cá, chega aí, chega aí, mais. Tá? Obtém. Obtenha... Ah, que bem miudinho, tem nem a janela, pô, tá abafado, pô. Vai dar morro. Vou botar o carinha ah, pra descansar aqui. Descansa aí, tio. Você está com sede. Eu também. Me... Eu tenho que achar comigo. Será que não tem como craftar algo pra. pra coletar água? Não, acho que tem que achar um recipiente, mano. Ah, essa cabana aqui, então você, você colocou tipo uma blueprint dela inteira? Isso. Pra um ah, maior. Tem que ter que pode, o... né? tem que ter outro negócio, né? Não acho que você tem que Ó, oh, ar... tá oh, armadilha de Ó. Oh. Eita. Tá é doida. Ó oh, doida. ó, <risos> ah, é, <mano. risos> oh, tem como fazer armadilha no lago aí, ó. Agora fazer uma armadilha de peixe, né? pega uns peixinho. Agora nada, vai <risos> É você que aí. Não é, é. precisa de água, pô. Água, água. Tem como coletar água. Aqui, pô. Dá pra beber, Dá pra beber, no beber no aqui, seu. pô. Dá pra beber essa água aí? Dá. É água corrente, pô. Isso aí não é sujo, não. Mano, pera aí, mano. Vou voltar, mano. Senão a gente vai perder a base. Tem que saber ver uma forma de marcar a base. Não, mas acho que fica no GPS, né? Ah, vai ficar K marcado aí no mapa. No GPSzinho. Não é o K? Tem um ponto marcado aqui, será que é a base? Não, aí tem um K pra mim marcado, não é o K? Hum. É o K? Tem um ponto no GPS, tá vendo? Não vamos nenhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, o K é o. é o carinha. Ele tá, ué, a base, né? É, não, mas esse cai aí no, no GPS é ele, ó. Mas e agora? Como é que nós vai marcar? Você se sente cansado, usa uma lona para construir um abrigo. Oxi. Toma, né, aí, Zé. Mas o que eu tenho que fazer? Cansar. <risos> Mas e agora, como é que nós vai marcar? Não vai ficar perdido aqui mesmo assim? Vai perder o serviço? Mano, tá falando que eu tenho que descansar, velho. Oxi, de novo? Tem que dormir, pai. Mas de novo? É, é. A é, gente tá não bom. pediu. É porque eu falei pra nós dormir pra... Pra sair da noite. Pra mim é também, ruim. ó. Tá vermelhinho ali o negócio, Então, e o meu tá com aí, fome aí, também. Aí. Chega aí, chega e aí. Fome também. E o meu caralho. tá com fome, velho. Ah, eu bati um rango aí. É porque se você dormir acordar, a fome bate. Ixi, agora é noite. Aí fudeu. Tem como dormir de novo? Tem. <risos> bora, bora, bora, bora. A bora. vida vai pro saco, cara aí. Ah, bora, pô. Tá doido de ficar de. Acabou de sair de noite aí, pô. Aí, agora sim, ó. Olha, a zero de sede e fome agora. Ah, sede nem né, né, pega agora. ela de novo. Vai tá Deixa eu ver se tem como fazer alguma lança, alguma coisa aqui. Tem. Plataforma, cadeira. Tá cheio de graveta aqui. Caminho de graveta. Ah, de ah, novo, eu ó, de novo, ó. tá doido, bicho doido. Tá bem não, mano. A, coisa aqui, eu tenho que ir na onde? É no B. Escada. Mas aqui é construção. Piso básico, tá. Aqui, utilidade. Armadilha. É de folha, Jardinagem. Né? Utilidade. Abrigo. Abrigo de árvore. Mobília. Armazenamento. Opa. Ah, não, pensei que era frutinha, caralho. Jardinagem. Ah. Cara, eu não, eu não tô entendendo, cara. Não tem como craftar as coisas, velho. Não, tem uns bagulhos que você tem que. não posso falar, mas aqui nem a, a fogueira não tem a blueprint dela. Você tem que pegar o graveto, quebrar e, e faz. Pega um graveto do seu inventário e mira ele no chão. E clica com o botão esquerdo. Aí você vai ver. Vai fazer a fogueira. O sistema de craft tá nessa pegada. Aí você vai entender. Um alce ali. Dois alces. Ah, tá. Deu. Sim, ele quebra em dois e depois Não, acende. O sistema de craft tá assim. Não vai ter as blueprint. Sei mesmo que vai ter que fazer, entendeu? Não, sim, mas você tem que adivinhar, né? Porque... Tem que sair caçando, como que faz os negócios? Morre! Morre! Uma bicha doida, tá eu lá com é o Zeus. Ah, mano. Ah, ele correu, Zeus! Oh, tem uns pontos, mano. Eu vou nele, eu vou nele. Eu vou nenhum aqui. Comida, nada, mano. mano. Cara, no cacete no alça ali, bicho não morreu, não, mano. Tem que ver como é que faz arco, velho. Ah, é fácil. Então tem que ver, tem que achar é corda, como é que faz. Cara, eu tô fazendo uma animação aqui, mó. Mano, que porra é essa? Ah, Ixi, ela que tá melão. aqui. Ela tá aqui, blu, ela tá aqui do lado. Ela tá aqui do lado, essa bichona doida aí. carai. Eu não consigo abrir o inventário. Será que é porque legal, eu tô com o graveto? Ai! Fudeu! um lugar um lugar aqui hein? Ai, pra puta que te pariu caralho Ih. mano eu não consigo abrir meu inventário velho opa achei combustível por quê será que eu tô... ah, achei um carrinho de, de golfe mano pra é espanhol, já era pô achei uma caverna aqui hein bora explorar esses pontos que tem aparecem Deus. no GPS é... Bagulho pra explorar, mano. Olha o bagulho de topografia aqui, mano. Topógrafo agora, caralho. Quero comida, comida. Ah não, pô. Não é caverna não, pô. Tem pá alguém aí? Pra escavar. Foi. Será que tem como fazer uma pá? Tem um bicho demais aqui, pô. Olha! Esse aqui é o Xibeu, chama ele de Shibel. <risos> e o carinha correndo aqui, que não doido. Bicho é ligeiro. Mano. Eita, mano, o bagulho aqui era é uma pá, mano. Meu, carinha deu pra correr aqui agora. Ei, é, estamina, acho que o negócio de, de dormir de novo já tá ali. Então. Tá vermelho de novo? Ah, consegui abrir o inventário agora. What? Não Entendi, tá foi nada. Que? Não achei. Que bicho, mano. O que é essa, mano? Seus frutinhos aqui, será que tem como... Não tem como comer, né? Oh, achei cereal. Muita nós. O Bahia, ele tá forever alone ali, pô. Como é que pode? Eu chamei pra vocês aqui, pô. Pra explorar, cara. Ah, caramba. louco, pô. Não. Mata aqui esse não, não, não, não, não escuta aí, cara aí. Ela tá forever alone ali, pô. uma cereal aqui, né? <risos> Vai cansar muito rápido? Lógico, cara, é realismo. tá jogando Minecraft, não, pô. Ó, o esquilinho, ó, o esquilinho. Pega o esquilinho. Cara, isso sumiu do meio do mato, pô. Caramba, tá estressado. Tá de, tá, tá de TPM essa aí. Ó, o esquilinho, esquilinho, Ixi esquilinho. Maria, vazei fi. Olha o esquilinho, É mais da peixeira. <risos> Ai, pô, bora, bora. Ah, <risos> não, carai. É só uma se nós morre, carai. É só uma. Vamos lá no ponto, lá do outro lado, lá, ó. Tá vendo lá, ó? Abre o um mapa aí. Nós tá perto de um. Vamos lá do outro lado. Esse aí não dá pra mexer porque. Eu acho que isso é ponto de escavação, mano. Nós vai ter que arrumar uma pá. Não sei se dá pra craftar. É louco, vazei. Pô, achei uns bagulho aqui, hein? Cadê vocês? Chega aí. Ué. Isso aí é... É do piseiro. Isso aí é do piseiro. Cheguei. Ó aqui embaixo. Eu vou pular, Eu não, não vou pular, não, Sérgio. Tem vou bicho lá. Ele pegou titã, então, já? já? Não É tá, tá o da máscara? É tá o da máscara. Ele tem nada na mão, mano. E aí, Zé? Macha? Ameixa. Um, dois, três oh. e. Não tem nada na moto, porra! Ah. Passa a faca, Passa faca. faca, braço, a faca! Nossa, eu tô com o braço dele! Meu meu, eu tô comendo! Mano, meu boneco tá comendo o braço do cara! Credo, mano! Isso aqui! Caralho! Não, cadê? Peraí, deu certo? Daí! Solta ele! Ih, pô! isso daqui, pô! Calma aí, calma aí. Olha uma aranha aqui, mano. Botando de aranha. Tô pra matar? Yeah. Mano, olha aí, esse Isso viado. No... Isso, mano. Oh. Não, tá cheio de coisa aqui dentro, pô. De é é um... aranha, mano. Eu peguei uns negócio aqui, Ou uh, peguei chocolate! Barra energética. Pegue item. Nossa! Isso, ó, isso aqui, isso aqui de deu good, Zeus. Um pega aqui, ó, pega aqui ó. Pega aqui ó. Pera aí. Cadê tu? Chega aí, fica parado. É. o então é boneco comeu? Não, não sei. Agora Abra o de inventário, abre o inventário pra ver. Aqui, Vê se tem uma barra energética aí. Vem, vem. Aí. Derrubaram o nosso parceiro, hein? Olha o bicho aí, ó. Agora sim, pô. Agora, agora o boneco tá grande. Aí fudeu. Levanta, pê. Levanta, filho. Oi? Foi, de, foi de vala. Aí o cara caiu. O cara correu de novo, pô. Pouca vida, mano. Ah, não, correu não. Eu tô aqui. Chega aí, meu parceiro, Chega aí, chega aí velho. Chega aí, chega aí, tio. Fique, descanse, limpe. Uh? Ó, limpe 5 metros. Ele fica meio que vistoriando, assim, 5 metros. Vamos ver. fazer um arco. que ver como que eu faço... Fiz um arco aqui Agora tem que ver como eu faço a flecha né? O que, que você usou pra fazer o arco? Eu falei, pô, é... Fita, corda E... graveto Nossa, eu tô cheio de graveto aqui Armadura de folha. Nossa, eu tô com uma cabeça do bicho aqui, pô. Descarta isso aqui. É... Combinar. Ah, tá. ele mostra o que, que eu posso fazer. Ah, entendeu. Eu preciso só da corda. E aí, Zeus? Macha? Olha aí, ó tudo, Eu tô com a jaqueta. Tá com a jaqueta. Eu preciso da corda. Eu vou tomar uma ducha aqui, mano. Minha mão tá tudo de sangue, mano. Olha o bagulho limpando que brisa, mano. Caraca, mano! Ó! Como é que nós tá? Ah, bora seguir essa estradinha pra baixo ali pra ver o que que tem. É pra cá na mão que eu corro mais rápido. É dinheiro no chão aqui? É. é dinheiro? Pra que eu é quero dinheiro? Pô, esquilinho. Tem que ser com a faca. Cuidar de machado mesmo que é melhor pra matar os bichos. Ah, vou matar. Falei? tá, não, pra ver. Pensa tudo, bebê é um. Um pra baixo. É, esquilo correu, volta esquilo. <risos> Vazou, filho. Vazou, ele entra no meio do mato aí você não acha nunca, filho. Fora naquele ponto lá. Tem umas ah, frutinhas. fogueira aqui. Onde? Eita, eu tomei eu dano. Que ligou essa fogueira aqui? Eu, ó. Fui eu. Vocês vieram daqui? Fui eu. É, é, a base é ali pra cima. Vamos seguir a trilha aí. Pera aí, né? Tem que marcar aqui onde que é a... Ah, tem a cabaninha ali, né? Ali, ó. Fica ah. marcado já. É, fica marcado a cabaninha. Ah, sim, sim. Verdade. Fatos reais. Olha aquele ponto piscando, né? Pô, tem um tipo, parece um pulmão lá em cima, lá, lá na ponta da ilha, tá vendo? Oxi, tá e, essa, e essa cadeira doida aqui? <risos> cara, os caras... Cara fazendo caveira de... cadeira de caveira. Vamos ver o que é aquele negócio ali, pô. Was self-doubt? Uh. All my life I've been the fucking underdog. underdog Used to wonder how these niggas got it all I was getting one play day. Now I got a couple thousand on my catalog yeah. uh. See through your niggas know ultrasound. ultrasound School of motherfuckers, you a class, class, clown. class clown You was talking shit, where, where you at?